Oiê gente linda, tudo bem por aí? O penteado do mês é uma sugestão de Marta Mares Ela é de Monterrey, em Novo Leão, no México Isso mesmo gente, a sugestão de hoje é internacional Marta, muitas graças, espero lhe goste Não se esqueça, inscreva-se no canal e configure para receber todo sábado uma novidade Compartilhe, deixe seu like e não sai daí não que eu volto já Cachinhos, eu não vou fazer tudo de uma vez só Eu vou fazer conforme eu for utilizando as partes As partes das laterais você vai fazendo o babyliss pra dentro Daqui pra nuca, de lá pra nuca Eu fiz o babyliss, por enquanto, só aqui, essa parte de trás. Agora, nós vamos trabalhar a lateral com a trança. Essa frente tem os três ou quatro dedos. Ela foi repartida na lateral para cá. E essa outra parte mais grossa é que eu vou fazer a trança. Peguei uma parte lá da frente, dividi em três e vou iniciar uma trança normal onde eu vou embutir mechas da frente e de trás estou pegando mechas finas, para dar um efeito maior. Vou direcionar essa trança para baixo e atrás. Música Nessa altura, eu estou colocando mechas só na frente. Termino a trança, reservo e eu vou prender essa trança aqui em volta do enchimento. Vamos fazer um lisa agora nessa lateral. O que eu tô passando é mousse. Estou soltando todos os cachos aqui da parte de trás. Nós vamos pegar as partes agora na vertical. Tela embaixo na nuca. Passa o brilho, passa a spray. Penteia bem a mecha sempre. Traz a mecha aqui para cima e vamos puxar a fofá para não ficar tão justo. Aqui você pode prender no pé do enchimento onde está a trança. Ponta ponta dessas mechas que eu subi, eu vou soltar aqui embaixo, que eu vou trabalhar com elas depois. Agora, eu vou fazer babyliss nesse rabinho aqui dentro. Agora, nós vamos trabalhar cada mecha dessa que nós fizemos o babyliss. Então, e também as outras pontas que estão aqui embaixo. Vou começar cobrindo, então eu pego a mecha, eu deixo ela o mais larga possível. Ó, tá vendo? Um pentinho, essa parte com o dente largo é que eu vou pentear, faço o spray, penteio de novo. Esse pente mantém a, a mecha mais larga. Prendi aqui a minha primeira mecha, agora a pontinha eu vou virar, vou cobrir aqui na frente. Prontinho, já prendi a primeira mecha com a pontinha dela. Vou trabalhar uma mecha dessas daqui de baixo e assim eu vou... Colocando cada mechinha em um lugar, trabalhando, mecha por mecha, passando spray, penteando, tratando cada mecha com muito carinho e encaixando no seu penteado. agora nós vamos fazer essa lateral esta lateral eu vou prender aqui e trabalhar também as pontas Agora você ajeita a franja enrolando o baby-bis ou no meio ou na lateral, do jeito que você preferir. O beijo de hoje vai para Nova Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul, Angélica Vargas e as filhas Camille, de 11 anos, e Isabelle, de 6 anos. Essa daí é a trancinha que ela fez nas duas meninas. Um beijo para todas vocês e um beijo para o Rio Grande do Sul.